Salve, salve rapaziada! Beleza? Samuel Bairuzi aqui. No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês aí a como fazer o CSGO rodar em qualquer computador. No meu caso eu jogo aqui sem uma placa de vídeo, né? Eu jogo sem placa de vídeo e consigo rodar em 40, 50 FPS. Então bora lá pro vídeo, beleza?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 Pronto. Agora vocês vão digitar Windows mais R de novo. Vão digitar porcentagem tempo porcentagem. Aqui vocês dão um Ctrl A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 Aí vai vir essas três pastas aqui. Para os três arquivos aí, aí vocês entram primeiro aqui no Ice Memory, clica primeiro nele, no Ice Memory Optimizer. E clica assim. Aí vocês clicam aqui em Otimizar. Aí vai demorar um pouquinho. Aí pronto, vocês podem clicar aqui em, e clica aqui e dar um sair. Aí depois vocês vão aí no Ice Game Booster, extrair também, né? Aí entra na pasta e clica no Ice Game Booster. Aí espera carregar um pouquinho, vai dar uma travadinha. Aí vocês clicam aqui em otimizar tudo. No meu caso, eu não vou fazer isso porque senão vai dar um conflito aqui na Steam. Porque eu tô gravando e eu preciso fazer o tutorial aqui. Certo? Aí depois vocês vão entrar aqui na CFG do CFG do FPS por Samuel e Entra aqui. Aí, se vocês quiserem ler o arquivo aqui, vocês lêem, mas tanto faz. Vocês vêm aqui e copia. Certo, agora bora entrar aí no launcher da Steam. Vocês clicam aqui em Counter Strike, clica em propriedades, arquivo locais. E clique em procurar Certo, aqui Vocês vão entrar aqui em CSGO Panorama Aqui provavelmente vai estar sem um. Aí vocês clicam aqui Na pasta para renomear, né? E coloca um na frente de fontes E na frente de vídeos Aí vocês voltem em CSGO Clica em CFG E agora Minimaliza aqui Fecha aqui Agora vocês extraem aí a CFG Entra aqui na pasta da CFG Copia aqui CFG E entra lá naquela pasta lá Já pode fechar aqui, né? Entra lá na pasta lá da CFG E cola aqui na Aqui na pasta das da CFG, aí pode dar um substituir arquivo do sistema. aí vai estar aqui cfg FP aí, agora pode fechar aqui. Agora vocês vão apertar o Windows e digitar energia. Vocês cliquem em escolher um plano de energia, certo? Aqui vocês vão é, ou colocar auto desempenho ou criar um novo plano de energia. Aqui selecionar auto desempenho e coloca o um nome aí. teste vídeo. Clique em avançar. Isso aqui pode continuar e criar. Aí pronto, aí já tá pronto aí, vocês podem continuar aí e ir pro jogo. Vocês entram aqui no CSGO, cliquem em curações, cliquem em jogo. Se o console tiver desativado, vocês clica aqui e coloca assim. Se de vocês não tiver fato. Aí vocês voltam aqui. E vocês clicam. Aperta o botão. E aqui. Vocês dão um exec. CFG. FPS. No meu caso eu não vou clicar. Porque eu já cliquei. E se eu clicar vai bugar aqui a tela. Aí depois vocês vão entrar aqui no mapa. No mapa da oficina. Que é o config generator. Eu vou entrar aqui e já volto. Certo, aqui no mapa vocês vão aqui ó, em recomendado e clique aqui ó, FPS Boost pronto. Clicou agora já pode sair do mapa aí, certo, galera? esse daí foi o vídeo. É essa é a dica que eu tenho para dar. Espero ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado a vocês aí, deixa o like, deixa o comentário aí positivo dizendo o que você achou do vídeo. E é isso aí. Se inscreve no canal. Falou.